Lembro quando tinha ainda o então, meu. tinha um, o Compacto Presário, justamente, e começaram a haver websites e toda aquela parte. websites muito precários, como, como sabes, mas toda aquela possibilidade de acesso à informação que ainda era tão verde. Uh, e cá em Portugal não havia, não, não tinhas ponto .pt, quer dizer, na altura era tudo muito, muito ainda uh, muito verdinho. Um, mas quando ias ou, vá, marcas que eu gostava, por exemplo, e, e punha sony.com e aparecia-me um site, e tinhas lá coisas, e tinhas os drivers já, mas já podia fazer um download, aquilo demorava imensamente. Portanto, eu acho que foi na altura em que saíram os computadores uh, pessoais multimédia e que nos davam outras possibilidades também, não é? Uh, e quando efetivamente comecei a perceber que uma marca uh, devia estar na, na, naquele mundo naquele universo, qualquer que fosse aquilo que estava a acontecer, a facilidade com que tu poderias eventualmente aceder à informação que até aí tu não tinhas, não é? Aquilo fascinou-me. Na altura eu lembro-me que, que quando fui para a Suécia e participei num, num projeto logo de início, em que se iam fazer 50 websites para 50 países, em que se iam pôr um projeto megalómano na altura, toda a gente dizia para que é que nós estamos a fazer isto, nem os países percebiam o que é que, o que, é que se estava a passar e, portanto, o facto de teres equipas locais a preparar informação de produto para a web era uma coisa louca, não é? E eu sempre, a partir de um determinado momento eu percebi, não, isto isto nós temos que ter online, porque isto mais tarde ou mais cedo, isto vai-se generalizar, o acesso vai começar-se a democratizar e as pessoas vão ter acesso a coisas que nós neste momento não temos, mas a tecnologia vai se desenvolver neste sentido. Eu acho que foi os poucos websites que de marcas que a mim diziam alguma coisa na altura e tu a ver Olha, olha eles está aí, hein? é um bocadinho por aí.